Oi, bom dia, saiba como perder a barriga de forma fácil, simples e eficiente, como perder a barriga é emagrecer, geralmente quando aumenta a barriga é porque a pessoa tem gordura na barriga, ou seja, como muitas vezes geralmente a culpa de aumentar os quilos do seu corpo é dos alimentos, aí foi originado o termo dieta. Para evitar que a pessoa aumentasse os quilos do seu corpo, sim. Pois emagrecer traz mais agilidade para entrar dentro de um carro, dentro de um táxi, dentro de um Uber. De fato, isso é bom e maravilhoso. Mas saiba que o seu processo de emagrecimento só depende de você.